Fala aí guerreiros e guerreiras, soldado aqui, novamente trazendo mais um vídeo pra vocês E é claro que eu não, eu não iria deixar de trazer a novíssima Caixa Furiosa 3 Vocês pediram aí, ficou falando na live, soldado, você viu, você viu a Caixa Furiosa, você viu Então, foi disponibilizada hoje e nós vamos aqui comprar, comprar É, a caixinha tá salgada, tá salgada, vamos vou baixar esse preço aí, ô Z8 que O jogo não tá daquele jeito, né? Ó, vou comprar trintinha, trintinha, trintinha aqui. Abrir agora, claro, mas é claro. Abrir trintinha, vamos que vamos. Vem que vem, vem neném. Vem que o ZP premiado é com o Zé Louco também. Rapaziada, lembrando pra vocês que ZP rápido, fácil, cá na hora você demora, sem complicação. O link tá aqui na descrição. É o nosso parceiro aí, o nosso amigo, o Zé Louco o ZP. Ele vende cash pra qualquer tipo de jogo. Pro Crossfire, pro Fifare, pro Zula pub pub pra steam, pra comprar diamante, para qualquer, é, pra google play, para tudo. Você vende cash para todo tipo de jogo da plataforma. Então só chegar aqui o link nos comentários da descrição. Zé, tamo junto, parceiro. Ó, já vou, já vou com, vou, vou, meter vou meter 10 pancantes, filho. 10 pancantes aqui, que nós é disso Vamos lá. A caixa furiosa aqui tem a AK-47 Dragão Furiosa, né? Que é a variação da, da dragão é, em chamas. Tem M4 Predador, né? M4 Predador Furiosa. E também é VIP, né? São variantes da VIP. Então, essas armas posso dizer que são as VIPs sem acessórios. E também tem a Desert. Nossa. Essa, essa tá provocante Já caiu duas do lado aqui, uma do lado do outro Vem que vem Vem neném Vem que eu tô boneco também Vamos parceiro, vamos Vamos Eu só vou porque tá noite aqui Já ganhou a bancote! Vamos Vem, vem que é premiado Vem que o zp do zé é premiado Rapaziada, pode ir lá, chegar lá Zé, quero comprar aquele zp premiado Por roletar na caixa Furiosa, chega lá, todo aquele comprar com o Zé, participa de um sorteio no fim do mês. Então, além de você comprar o cash e ganhar a sua arma que você deseja aqui do jogo, ainda você participa durante o um mês de, de, de, de, de um prêmio extra, de um sorteio extra, para ganhar mais cash, parceiro, é só vantagem. Chega do dia, você fala, Zé, vem pelo seu deixo, quero, quero, quero aquele desempenho premiado. Vem que vem, vem neném, vem que eu tô boneco também. Vamos lá, jogamos a primeira. Vamos pegar a M4Z, cut, M4Z, cut, cadê? Olha. Eita, aí, aí é demais, Eu nem, nem lembro o que eu fiz. Mas tá bom, depois eu vejo no vídeo. Ganhamos M4 passei! 30 caixinhas, ganhamos, ganhou o M4. ganhamos M4, ganha uma Agora tem que pegar, tem que pegar. Tem que. Tem, tem que pegar, meu parceiro. Tem que pegar. Oh, vou até mandar o um print aqui do grupo aqui dos patrocinadores. Oh, tem que mandar, tem que mandar, tem que mandar. Eu tô me, eu tô me segurando, meu parceiro. Eu tô me segurando. Tô me segurando pra não ficar gritando aqui que tá noite, parceiro. Ai, meu parceiro. Vem que tem, vamos lá. Vem que tá pancante. Vem com o Zé. Tô ficando com medo. Falta de 16 caixas, ainda dá pra ganhar. Deserte. Ainda dá pra ganhar deserte! Ainda dá, hein? Vem que vem. Vem neném. Olha, ainda dá, hein? Vai que vai. Vem que vem. Vem que eu tô boneco. Vem que eu, se eu fechar a caixa... Aí não. Zé, eu vou querer... Eu vou querer... Eu vou querer o um prêmio. Olha. Olha, o pessoal tá doido já no zap. O Zap tá doido, o Zap tá milhão, vamos lá! Uhum. Tô ficando com medo! É o boneco de gelo! Cara, eu ganhei, eu quero, praticamente eu ganhei as duas melhores da caixa! As duas melhores da caixa, meu parceiro! Vamos lá! Mas eu quero mais! Vê que tem! Vem neném! Vem que eu quero a desert pra eu fechar a caixa também hum. <risos> Tô me sudado Ó, tô ficando com medo Falta quatro Eita Cabrinha. Caramba Caramba, vamos vamos, vamos, vamos, vamos Será que vem? Será que vem aqui a desert? Fake que vem Vem neném Venha a que o boneco lutei. É a última, hein? É a porta do desesperado. Ah! Mas tá bom, mas tá bom, tá bom, tá ótimo. Tá, tá ótimo, tá bom demais. É querer demais. <risos> é, é querer demais, meu parceiro. Du As duas melhores da caixa. As duas melhores. Trisili As duas melhores. As duas melhores. E Nós vamos testar agora sazonado. Vamos ver agora, meu parceiro. Vamos ver agora. Vamos ver agora, cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Ó AK M4 Meu amigo Linda de bonito Vamos lá Vamos criar um, um, uma sala de bot aqui Rapidovsk Pankovsk Modo bot Modo bot solo PD1CE um um cérebro. Navio? Navio não. Navio, mérico, Egito, Egito. Egito, Egito, Egito, Egito. Tô ficando com medo. É boneco de gelo. Cadê ela? Eita, meu parceiro. Olha isso. Olha isso. É Rapaz! Tô ficando com medo! Mata, mata! Mata o Vamos ver a outra! A meu Olha a cá, pancante! Vou fazer os testezinhos pra, pra ver se vara! Pra ver se vai tudo certinho. Então é isso, rapaziada. Fique com esse vídeo aí. Não esqueça de deixar o like. Lembrando que zp rápido, fácil, cai na hora, sem demora. Kill. Kill. Sem complicação. É O link tá na descrição, Zé Louco. Lembrando também, rapaziada. Se você não quer gastar, se você não quer investir no jogo, tá tranquilo. Soldado, ah, eu quero investir, quero jogar. Tá tranquilo também. Tanto que gasta, como que não gasta. A opção é de cada um. Analise a situação do game antes de fazer qualquer depósito. Antes de fazer... Antes de roletar. Antes de investir dinheiro no game. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. E lembre-se, porque ser gamer é uma guerra. Fui, Chupa bife, Tamo junto.